Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de investimento. E o nosso vídeo de hoje vai ser aonde eu encontro os fundos imobiliários. Tá? Eu vou mostrar para vocês, acompanha aqui comigo na tela. Você vai no site Fundo Explore, tá? nesse site aqui Fundo Explore. E aí no site você entra na aba Ferramentas e vai em Listas de Fundos Imobiliários. Listas de Fundos Imobiliários, ok? Eu já estou com um fundo imobiliário aberto aqui que eu quero mostrar para você. O VSLH11, ele é um fundo imobiliário, tá? Uh, recebíveis imobiliários, fundo de investimento. Olha só quanto ele está pagando de dividendo. O que, que significa? Isso que significa a rentabilidade que você vai ter mensalmente ao investir neste fundo. E, ah, Matheus, mas quanto eu preciso para investir neste fundo? Eu preciso de 10 reais, mil reais? Não, você precisa apenas de 9 reais,03 centavos. É isso mesmo. O que quer dizer que com menos de 10 reais eu já me torno um investidor no mercado? Claro, e até menos disso. Se você for partir para o mercado de ações, tem ações que custam menos de 5 reais mas a nossa vídeo de hoje é sobre fundos imobiliários. Então você investiu 9,03 centavos, você vai ter um retorno de 1.33. E olha que interessante. Uma casa de aluguel, ela geralmente paga em torno de 0,4, 0,5% ao mês. Então, olha, Aqui você está recebendo uh, quase três vezes mais do que o valor de uma casa de aluguel investindo neste fundo, sem dizer que a casa de aluguel, né? Ela, você tem todo aquele processo de manutenção, sai um inquilino, você tem que dar uma reformada, coloca outro inquilino, você tem que fazer declaração de IR, que é o imposto de renda, pois a rentabilidade dos fundos imobiliários, você não precisa fazer uh, declaração de imposto de renda não precisa fazer e o dinheiro é limpinho vai todo para o seu bolso então é um fundo de investimento bem atraente com valor bem acessível que qualquer pessoa que quer começar no mercado e ter uma rentabilidade um pouquinho mais que a renda fixa né você pode iniciar pelos fundos imobiliários que aí é um é o um segmento de um investidor moderado né? O investidor conservador é aquele que vai investir em renda fixa. E onde que a gente investe em renda fixa? A gente vai em tesouro direto, um CDB, um LCI, um LCA. Né? Isso é um investidor moderado. Né? O investidor uh, conservador, o investidor moderado, ele vai partir para um fundo imobiliário, onde ele já vai ter uma rentabilidade né, acima da renda fixa. Ah, Matheus, mas eu quero uma rentabilidade maior, então você vai ser um investidor arrojado, aonde sim, aonde você vai para o investimento de ações, BDRs, ETFs, vai dolarizar uma parte do seu capital e outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre isso né? sobre cada investimento para cada, uh, cada modelo de investidor se você é modelado se você é arrojado, se você é conservador, né? a gente vai falar nos próximos vídeos, mas o vídeo de hoje é sobre isso aqui então tá muito atraente sem contar que você ainda tem o ganho uh, de patrimônio como assim o ganho de patrimônio aqui ó o valor o valor deste fundo o valor patrimonial dele é de 10,52 10 reais 52 centavos ele está sendo vendido por nove reais ou seja este fundo ele vai valorizar ao qual o valor patrimonial de mercado dele é 10,52. Então você vai ter duas formas de ganho com esse fundo: tanto na valorização do patrimônio, tipo você comprou lá mil reais ,00, e esse fundo ele valorizou, vai valorizar os seus mil reais. ,00. Além dos ganhos mensalmente da, dos dividendos que ele paga. Que neste caso, deste mês, ele está pagando 1,33% de dividendos. E aí? Deixa nos comentários se você gostou do conteúdo e é, comenta lá o que mais você gostaria de saber. O que, que te impede de começar a investir no mercado? Né? O que está te impedindo? Qual é a insegurança? Comenta lá que aí a gente vai fazer os próximos vídeos em cima da tua insegurança, do que, que te impede. Eu quero te ajudar a iniciar a investir no mercado de ações. Eu sou o Matheus Silva. Conta comigo e nos vemos no próximo vídeo.